Um dia rei, por que erramos e continuamos cometendo sempre os mesmos erros? Vamos lá é? então? Como diz o ditado, errar eu mando, né? Então todo mundo erra. Mesmo já cometer muitos erros, né todos nós erramos, erramos muito. E todos nós somos culpados de quebrar aquele voto de silêncio do nunca mais, né tantas tantas vezes prometido. E ao mesmo tempo falar sobre erros é sempre um grande incômodo para grande maioria das pessoas, mas também é um assunto bastante interessante, né? Repare que se você pegar aí como referência as pessoas mais bem-sucedidas que nós conhecemos, assim como as pessoas mais bem-sucedidas da história da humanidade, como Albert Einstein, Walt Disney, J.K. Rowling, né? criadora do Harry Potter, que tem inclusive uma das histórias de sucesso mais inspiradoras da nossa época, aí, né? dentre muitos outros nomes da história, todos eles... Falam muito sobre os erros que cometeram durante as suas vidas, mas se você reparar bem, você vai perceber que eles não falam sobre os seus erros se penalizando, né, se materializando, muito menos se culpando. Né, eles falam com compreensão, sabendo que, por que eles erraram. Mas independentemente disso, todo erro na verdade é uma provocação que nos leva de um jeito ou de outro né, a nos movimentarmos. Né, apesar dos nossos erros, muitas vezes, mais do que... Nos acertos, né? E na maioria das vezes, aliás, pensamos mais nas coisas erradas que nós fazemos, nos arrependimentos, do que nas coisas boas, né? Você pode ser o melhor planejador do mundo, mas nem isso vai te garantir que as coisas vão acontecer conforme você espera, né? Muitas vezes, pequenas mudanças, e a maioria delas é, inesperadas, acabam fazendo toda a diferença, né? Desde um único dia de nossas vidas até mudanças que nos que sejam até permanentes no nosso cotidiano. Né? E a impressão que nós temos é que insistimos em cometer os nossos próprios erros. Né? Nós sofremos por eles e depois reclamamos que a vida não é justa. Né? A sociedade como um todo faz a mesma coisa, mas ninguém comete erros porque quer. Né? Ao menos na maioria de nós não. Né? É, mas a realidade é que nós não aprendemos com nossos erros. Nós somos condicionados por eles. Né? Nós não cometemos erros porque somos... É, imperfeitos. Né? Nós cometemos erros porque somos humanos. né? Nós erramos porque como humanos experimentamos e aprendemos por tentativa e erro. E o problema é que diferentemente do que nós é, nossos, nossos pais nos ensinaram, né? do que nós imaginamos, não é errando que se aprende, né? é errando que se erra ainda mais. Então, aí nós percebemos que os erros são péssimos professores, né? uma vez que, apesar de nos forçarem serem lições que nós pensamos é, que nós não pensaríamos em aprender de propósito de outra maneira, né? é realmente difícil evitar a repetição de erro depois que nós cometemos. Então, eles não são bons professores, né? eu diria mais que erros são bons adestradores de seres humanos. Né? Tem essa ligação aí com os caminhos neurais, as estradinhas que vão sendo construídas dentro do nosso cérebro, aí, né? a cada coisa que nós fazemos, a cada coisa que nós experimentamos pequenas ligações é, vão sendo criadas, né? E quando nós fazemos alguma coisa certa, um caminho é criado. Do mesmo jeito que quando nós fazemos coisas erradas, também um, nosso, um caminhozinho é criado. Então, basicamente, nós construímos hábitos, né? Tanto os bons quanto os ruins. E essa é a razão de continuarmos cometendo os mesmos erros, né? Por padrão, aí o nosso cérebro entende. A primeiro nos fazer seguir pelo caminho já existente ao invés de ficar criando caminhos à toa, né? É igual na camin aquele caminhozinho que você vê na grama, né? Sabe aquelas trilhas né? que vão sendo criadas na grama do jardim da sua casa, dos canteiros, etc. Né? As pessoas tendem a passar sempre pelo mesmo lugar e aquele caminho vai se tornando cada vez mais marcante e perceptível à medida que nós vamos pisando mais e mais nele, né? E é aqui que tudo o que nós pensávamos, que nós sabíamos se contradiz, né? diferentemente do que nós acreditávamos. É melhor não tentar aprender com os erros do passado. Né? A melhor coisa é esquecer, já que lembrar dos erros incentiva o nosso cérebro a voltar para aquele caminho anterior, para aquele estradinho abatido e nos leva a seguir pelo caminho do erro, tudo de novo, né, e é por esse motivo que nós acabamos sempre sendo atraídos pelas mesmas oportunidades terríveis, né, pelo tipo de pessoa errada, pela mesma situação, pelas mesmas aflições e outras decisões equivocadas aí que você costuma tomar, né, parece que o nosso cérebro é burro, mas não é, é bem o contrário, o nosso cérebro é tão inteligente e, e, e, e racional, né, é que ele aprende a fazer qualquer coisa. O problema é que o cérebro não tem essa distinção do bom ou do ruim. Ele apenas processa a necessidade, a intenção, e escolhe dentro dos milhares de caminhozinhos que já existem lá o que é mais fácil. Né? A grama mais marcada, caminho neural do hábito. Né? E veja só que esse é o caminho que nos leva tanto à perfeição quanto ao vício, né? pela repetição de alguma coisa. Então é muito melhor nós pensarmos naquilo que nós queremos realizar e tentar ver de um ângulo novo, de um ângulo diferente, né? de uma maneira que possa nos levar a um caminho mais bem sucedido do que as vezes anteriores, aí, do que ficar pensando no que nós fizemos de errado nas vezes anteriores. Todo erro começa com uma ideia mal planejada, né? com uma tensão mal avaliada e como nossos sentimentos se comportam dentro da nossa mente até que acabe se tornando um hábito. Né? Tudo começa com uma pergunta, com um pensamento, com um gatilho que vai gerar um ciclo negativo de respostas. Né? O seu cérebro dará respostas negativas focando nas suas dificuldades. Né? Que tipo de sentimento ele vai gerar com isso? Tristeza, decepção, frustração, medo, insegurança e mais erros iguais. Né? Então, o que nós podemos fazer para resolver isso, né? como nós podemos evitar cometer menos, os mesmos erros ou evitar cometer tantos erros. Né? O primeiro passo é perceber que não é um erro, mas o seu padrão né? é, que está causando o problema. Isso vai te permitir criar novos hábitos conscientemente. Né? A melhor coisa é não ficar preso nesse ciclo de culpa. Né? nessa sede de autopunição, porque isso só faz você se afundar cada vez mais né? nesses caminhos errantes. Né? Simplesmente pense em quais mudanças você precisa e como você pode fazer isso. Né? Dê um passo de cada vez e vá se programando aos poucos. Né? Aprenda as habilidades necessárias para superar erros específicos, né? já que agora você sabe que os métodos antigos não funcionam, né? apesar da prática, tente diferentes formas de fazer as coisas. Né? Entenda que nós somos seres humanos, né? e como bons seres humanos que somos, e seres humanos imperfeitos, né? nós frequentemente erramos. E isso é natural, obviamente. Né? O que nós precisamos não é evitar errar. O que nós precisamos é evitar a estupidez, né? a falta de inteligência, a incompetência. Né? A estupidez não está na ignorância ou na falta de cultura. Né? A estupidez... Ao contrário de ser meramente ignorante ou inculta, está nas ações do indivíduo, nas palavras e principalmente nas crenças. Né? Diferentemente dos erros aí que nós cometemos, a estupidez é uma característica que não pode ser explicada, muito menos compreendida.